Muitos de vocês podem se perguntar o que é essa tal iluminação? Estou falando da iluminação espiritual. Hoje existe uma palavra um pouco mais contemporânea para esse termo, porque o termo iluminação, fulano é iluminado, outra pessoa é um iluminado, meio que caiu em desuso. E usamos hoje a palavra autorealizado. Vamos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 É um retiro que está imperdível, gente Nove dias de tempo de qualidade comigo Eu sou professora espiritual Mais informações aqui no descritivo do vídeo Quero te convidar para acessar esse link aqui se você ainda não pegou tá na hora um curso de meditação completamente gratuito que eu gravei em oito vídeos especialmente para você é um curso que está muito tranquilo para você conseguir colocar meditação no seu dia a dia Então vamos lá, vamos falar sobre essa história de autorrealização e eu vou começar bem do início Vamos imaginar que a consciência é como um olho Um olho! Como eu disse no vídeo anterior O olho alterado, tudo altera, não é? Isso significa que a consciência, quando se move, altera a percepção de tudo Então, normalmente, na nossa vida, a grande maioria das pessoas tem esse olho da consciência dentro da mente. E é meio misturado com os pensamentos. Então, o mais comum é que a gente se misture com essas ideias mentais, a gente se mistura com essas imagens que de forma alguma correspondem à realidade e acreditamos nestas imagens. Então, uma coisa eu vou chamar aqui de real. Apesar de que não há tanta realidade assim, mas aqui, almofada real, estou chamando de real. O meu corpo, a minha roupa, Eu estou sentada num sofá, Eu estou firmemente sentada em um sofá, tem um piso aqui, um chão debaixo do sofá que sustenta o sofá, tem um teto acima de mim. Tem ar, eu estou respirando, tem luz, eu estou enxergando. E vamos chamar isso aqui de realidade. Apesar de que no paradoxo da existência, isso daqui também é a Matrix, também é o sonho, mas neste momento eu estou chamando isso aqui de realidade. Agora, observe a realidade dentro da sua cabeça aquela cabeça que compara tudo interpreta tudo, tira conclusões, imagina e cria histórias Então, vai para lá, perceba as histórias que a sua mente está criando agora ou que cria ao longo do dia Perceba as pessoas à sua volta, como elas se comportam não diante da realidade do que está acontecendo mas diante das imagens da cabeça dela como quem está assistindo um filme ou tem uns óculos de realidade virtual e se comporta de acordo o que está se passando no filme dentro da cabeça e não a simples realidade das coisas sofá almofada ar chão muito simples, não é? Então perceba como o olho da consciência se mistura com a fantasia das histórias da cabeça. Bom, num dado momento na nossa jornada do despertar, diante dos sofrimentos da vida, diante de tantas circunstâncias que a vida nos coloca, o olho altera-se e o olho da consciência começa a perceber os pensamentos a observá-los e se você tem acompanhado aqui o canal já há bastante tempo deve ter me ouvido falar disso inúmeras vezes inúmeras vezes eu vou dizer observe os seus pensamentos e talvez, com o tempo, você agora já os perceba tem então os pensamentos acontecendo aqui e você aqui, num outro lugar no seu olho que olha diferente e percebe Ah! Isso aqui são as histórias que a minha cabeça está criando Isso aqui é a realidade Sofá, ar Estou respirando Tem luz tem gravidade, tá tudo bem, não está acontecendo nada e eu consigo me afastar um pouquinho dos pensamentos e observá-los Quando eu faço isso, eu já posso dizer que a minha visão está mais ampliada que a minha consciência está mais expandida que a minha percepção é outra e eu fico mais em paz mas tem um momento que algo acontece E esse algo, como eu disse no vídeo anterior Ou talvez dois anteriores Acontece diante da percepção da morte Diante de uma revelação ou de uma experiência Em que você de fato vive Uma percepção muito forte de que os pensamentos são irreais E também, isso aqui que eu estou chamando de realidade também é irreal Por que é irreal? Porque é efêmero Porque é passageiro Porque mais dia menos dia vai morrer Então quando eu tenho essa experiência de morte Eu tenho aqui os pensamentos o olho que observa os pensamentos de fora, então um outro olho se abre. O olho que percebe, que percebe os pensamentos. Como um fractal, como algo que nunca tem fim, eu vou perceber que eu percebo os pensamentos. Então aquele que percebe tudo isso, tem a grande percepção do EU e que EU é esse EU que não tem começo e nem fim que não tem tempo que não tem espaço que não tem passado que não tem futuro que sempre esteve aí um EU que é e diante dessa conclusão desse EU eu tenho uma autopercepção percepção Auto de eu Não sei se você está conseguindo me acompanhar Isso, em inglês, se chama Self, o eu Realization, que significa percepção Então, eu percebi que tenho um eu E esse eu percebe que existe uma consciência observa os pensamentos os pensamentos são irreais e a realidade do qual essa consciência faz parte também tanto os pensamentos quanto aquilo que está à nossa volta tudo faz parte de um grande sonho e diante dessa auto-percepção eu digo esta pessoa é auto-realizada no meu entendimento é uma má tradução, que a gente fala em português auto realização, autorrealizado. Porque na verdade, self é o eu e realization a percepção. Eu diria que a pessoa finalmente apercebe-se de quem é. Eu sou. Isso se chamava antigamente iluminação e se dizia que Buda se iluminou ele teve essa total percepção do eu e da irrealidade de todas as coisas Quem mais? Eu acredito que Jesus Cristo Eu acredito que tantos mestres da antiguidade também Mas será que hoje temos pessoas autorealizadas? Do meu ponto de vista, cada dia eu encontro mais Parece que essa tal de consciência que se expande ou muda de lugar tem se tornado cada vez mais comum e ao mesmo tempo eu me espanto diante disso e fico muito feliz porque eu realmente acredito que estamos diante de uma enorme transformação da humanidade do mundo e de você porque desde o primeiro vídeo eu estou falando eu e você somos um e se cada um de nós muda a consciência acontece algum tipo de magia porque isso é transmissível então vamos mudar nossa percepção das coisas esse termo, iluminação, autorealização, é só mais um termo da mente E todos os professores espirituais que eu tenho encontrado pelo mundo Dizem a mesma coisa Esqueça essa história de iluminação Apenas seja Viva a sua vida, dia após dia Busque a paz Busque o amor, busque a compreensão Busque o simples porque, assim como todas as águas do mundo se dirigem ao mar, é inevitável que a sua consciência se dirija à grande consciência e à percepção daquele que você é, o Eu. Até o próximo vídeo, a gente ainda tem mais um pouquinho para conversar. Um beijo!